seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Quero convidá-lo também a acompanhar diariamente os nossos posts no Facebook, no Instagram e no Twitter e também acompanhar a página Retromobilismo no Facebook. Nesse quarto e último capítulo, vamos continuar a história do Carmanguia. Roda a vinheta. Nos três primeiros capítulos da história do Carmanguia, Vimos a origem da empresa Carman Europa e a sua parceria com a Volkswagen e com a Guia, o lançamento e trajetória dos modelos Coupé e do conversível no exterior, a chegada da Carman Guia no Brasil, o lançamento dos modelos Coupé e conversível e suas atualizações em nosso país até o final da década de 60. Continuando essa história, Agora vamos ver o que aconteceu com a empresa e seus modelos na década de 70. Antes de continuarmos nossa história, eu gostaria de levantar alguns pontos de curiosidade sobre o Karmanguia. O Guia foi fabricado apenas na Alemanha e no Brasil. Não existe um modelo de outra nacionalidade. Além disso, só aqui existiu a fábrica Carmanguia, visto que Carman e Guia são empresas diferentes, sendo que a Carman produziu os modelos na Alemanha e a guia criava os desenhos na Itália. No segundo capítulo, citamos sobre a substituição do emblema frontal, que nos carros alemães era de um castelo e um lobo, e foram substituídos pelo emblema com a imagem de um bandeirante, um índio e um brasão da municipalidade de São Bernardo do Campo. Porém, os primeiros Carman guias vieram com o um emblema igual ao do modelo alemão no bico. O nosso carmanguia, quando trocou a lanterna traseira, em 1968, utilizou a lanterna do tipo 3 alemão, coisa que não aconteceu no modelo do carmanguia alemão, que já passou da lanterna canoinha, o primeiro modelo, para a lanterna maior de três cores, que vinha com luz de ré, diferente da que tivemos aqui sem a luz de ré. O volante era exclusivo do carmanguia nacional. Mais tarde, esse volante foi utilizado na perua Variant, no TL e no Volkswagen 1600, no Zé do Caixão. O mesmo aconteceu com os botões de acionamento do painel, mais compridos e em forma de cálice, que eram sempre brancos nos primeiros modelos, diferente dos pretos do modelo alemão e do Volkswagen Sedan. Além da trava de câmbio, havia trava de direção na ignição do veículo, que primeiro era no painel do lado esquerdo e posteriormente foi alterado para o lado direito. Nessa época, não havia trava nem de direção nem de câmbio originais de fábrica, o que fazia com que muitos clientes colocassem a trava de câmbio como acessório, descaracterizando o veículo. A trava de câmbio, além da trava de partida, foi um item exclusivo do Carmanguinha aqui no Brasil. Outra curiosidade é que só em 1970, o Carmanguia passou a ter retrovisor externo de fábrica. Em todos os outros anos, ele era instalado como acessório. O recorte do paralama aumentou na segunda série de 1969, com isso também diminuiu a ponteira do para-choque. O mesmo aconteceu com os frisos paralelos do paralama traseiro. Continuando nossa história, em 1970, o Carmanguinha ganhou um concorrente de peso, o Puma GT Volkswagen, e o mercado começava a se modificar com recentes lançamentos, como o Volkswagen 1600, famoso Zé do Caixão o TL, a Perua Variant, o Chrysler Esplanada, o Chevrolet Opala, o Dodge Dart e o Ford Corcel. Na carmanguinha do Brasil, as montadoras utilizavam cada vez mais seus serviços de ferramental. Com isso, a carmanguinha do Brasil e a Volkswagen do Brasil começavam a pensar em um substituto para o carmanguinha. Estudos de Márcio Piancastelli apontavam para um modelo Fastback e um modelo hatch. Na apresentação das propostas a Carman Jr., em função dos custos, ele sugeriu um protótipo que tinha pronto um modelo hatch com capacidade para quatro passageiros e bom espaço para bagagem. Carman Jr. então apresentou o tipo 145 a quinta geração do tipo 14, o primeiro Carmanguia, que seria chamado de Carmanguia TC, ou seja, Carmanguia Touring Coupé. Ele utilizava as portas, parede de fogo, estruturas de cabine, painel de instrumento, dentre outros itens de sessões internas do Carmanguia. Em meados de 1969, um container chegou ao Porto de Santos trazendo um protótipo do Carmanguia TC, todo embrulhado, na cor azul com estofamento branco, debaixo de um forte esquema de segurança para garantir o sigilo, principalmente da imprensa, e foi levado diretamente para o segundo andar da fábrica. Porém, a revista Quatro Rodas furou o cerco e conseguiu fotografar o carro na fábrica e o mostrou na sua edição de janeiro de 1970. William Schwib foi o responsável por todo o projeto. O Carman guia TC nasceu no Brasil de um projeto inicial feito pela Volkswagen brasileira que o passou a Karmann-Guia do Brasil. Depois de sugestões e observações da Carman alemã e da guia italiana, ele passou a ser produzido apenas em São Bernardo do Campo. e nenhum outro lugar no mundo foi produzido um Karmann-Guia TC. O Carman guia TC tinha uma grande semelhança com o Porsche 911, e foi o primeiro carro hatch brasileiro. O Carmanguia TC foi apresentado no Salão do Automóvel de 1970 como modelo 1971 por Harald Gessner ao então presidente do Brasil Emílio Garrastas do Médici e seus assessores. O carro com carroceria hatch tinha a para-brisa menos inclinado e teto mais elevado. Vinha com um friso único lateral o emblema dianteiro passou a ser de alumínio com o escrito Volkswagen, o traseiro passou para o lado esquerdo e ficou mais horizontal, a área frontal e os para-choques tiveram seu desenho suavizado e vinha com um par de grades dianteiras maior, uma elegante grade longitudinal traseira e grandes lanternas traseiras horizontais. na mecânica. O TC aproveitava a plataforma da Peru Variant, com um motor de 4 cilindros contrapostos refrigerados a ar, de 1584 cm cúbicos, plano, de 65 cavalos SAE, 12 kgf·m de torque SAE, dois carburadores Solex 32 PDST, afogador automático câmbio de quatro marchas com relação de diferencial de 4,125 para 1, amortecedores telescópicos de duplação, freios dianteiros a disco e traseiros a tambor. Tinha 4,2 metros de comprimento, 1,62 de largura, 1,31 de altura, 920 kg e tração traseira. Internamente, o painel, o mesmo do Carmanguia, Passou a ter acabamento monocromático preto, maior espaço para os passageiros, fendas na coluna traseira para auxílio na ventilação interna e vidros traseiros basculantes. A mesma maçaneta de acionamento do capô fazia a liberação para a abertura da tampa traseira e vinha com banco traseiro dividido rebatível. Em 1971, o Carmanguinha recebeu espelho retrovisor externo do tipo orelha do lado direito. Até então, o Carmanguia não vinha com o espelho retrovisor de fábrica, apenas tinha como acessório, e o adorno do centro do volante foi simplificado. Os bancos passaram a ser o mesmo no Carmanguia e no Carmanguinha TC, mais almofadados com apoios laterais. A alavanca de câmbio ficou mais elevada, o espelho retrovisor interno passou a ter acabamento em plástico preto e a carroceria recebeu novas cores. Em abril de 1972, a produção do Carmanguia foi suspensa e o último carro foi vendido em julho. Sobraram 12 carrocerias sem pintura, sendo que algumas delas foram penduradas no alto de uma das paredes dentro da fábrica, junto de uma carroceria de um conversível e depois mais uma de um TC e de um SP2, penduradas após 1976. Em 1973, o Carmanguia TC, agora o único modelo da linha, a relação da quarta marcha foi alterada de 0,88 para 1 para 0,93 para 1, o que reduziu sua velocidade final, deixando-o mais econômico. Neste ano, o TC começou a enfrentar a falta de interesse de clientes em adquirir um modelo Carmanguia. Muitas unidades estavam ficando estocadas. Em 1974, houve a celebração da unidade de número 10.000 produzida. Também em 1974, foi dado o comando para o encerramento da produção do Carmanguia TC, com um grande excedente de produção. Em 1975, o TC recebeu pisca-alerta como item obrigatório do Código Nacional de Trânsito Brasileiro e foram montados 469 Carmanguias TC, Apenas com peças de estoque, pois a estamparia já estava parada desde 1974. Com alto estoque nos pátios, os últimos Carmanguias TC foram vendidos só em 1976. Foi o fim da produção de veículos Volkswagen feitos pela Carmanguia. Com a drástica redução de pedidos da Volkswagen e de outras montadoras, a ferramentaria, estamparia, pintura e modelagem ainda faziam peças para Fiat e alguns modelos GM. Em 1980, foi criado o teto solar Webasto sob licença. Nos anos 80 e 90, ela fabricou o Scorch XR3 conversível em uma operação conjunta com a Ford. A Carmanguia também produziu veículos de camping firmando-se como uma das mais respeitadas construtoras desse tipo de veículo. Na sequência, veio o aluguel das dependências e mão-de-obra, que passou a fabricar o Land Rover Defender entre 1998 e 2006. Em junho de 2008, foi adquirida pelo Grupo Brasil e em 2013 passou para o comando do Grupo ILP Industrial. Após muitos impasses jurídicos, além de falta de investidores e falta de interesse dos novos proprietários no negócio, a Carmanguia do Brasil teve sua falência decretada em 23 de novembro de 2016 pela 8ª Vara Cível de São Bernardo do Campo. O pedido de falência também foi feito em junho pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, motivados pelo abandono da fábrica pelos proprietários, que deixaram cerca de 300 funcionários sem salários desde dezembro de 2015, e outros 300 que haviam sido demitidos sem os direitos da rescisão de contrato. Um triste fim de uma marca tão glamourosa. O carmanguia também foi destaque nas pistas, o que influenciou muitos proprietários a recorrerem a preparações de seus carros em oficinas externas para melhorar o visual, equipamentos, cilindrada e suspensão. Para as pistas, na década de 60, a concessionária da Com de São Paulo instalou o motor Porsche S90 para os irmãos Fittipaldi e José Carlos Patti competirem em carros com carrocerias de material equivalente a compósitos plásticos reforçados com fibra de vidro, em provas de longa duração nos carros azul-marinho. Na mídia também fez muito sucesso, tendo o cantor Rony Von como um dos primeiros proprietários de um carmanguia conversível, virou tema de música e apareceu na TV como o carro de Maxwell Smart, o Agente 86, além de diversas aparições em clipes, filmes e casamentos. As miniaturas também são itens muito procurados por colecionadores, destacando-se as miniaturas das marcas Franklin Mint e dinkin Toys, e teve uma versão para crianças em tamanho reduzido, com o desenho fiel ao desenho original. Aqui finaliza o último capítulo da história do Carmanguia. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Acompanhe também a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com uma nova história. Até lá!